Sequência, Luciano Silva. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu tinha decidido que eu não faria uso dessa tribuna para falar em período de campanha, período eleitoral, mas infelizmente a gente tem acompanhado muitas coisas aqui que tem nos assustado. Foi falado nas últimas duas campanhas com relação à a, a forma de se fazer campanha. A gente tem percebido que alguns candidatos têm se utilizado de medidas ilícitas para angariar votos. Gasolina, por exemplo. Muitas pessoas têm me relatado a entrega de gasolina por um adesivo. Isso é gravíssimo. É gravíssimo o tipo de político que faz esse tipo de campanha. É grave não só para ele, mas para nós, enquanto cidadãos, sabemos que tem gente comprando voto com gasolina. Isso é terrível. Duas eleições passadas, nós tínhamos visto que isso tinha sido reduzido. Mas essa, essa campanha, parece que o dinheiro está tomando conta. Tem candidatos de fora da cidade... Que está entrando para dentro de Alta Floresta, fazendo promessas e colando adesivos, pagando gasolina e pagando dinheiro também. Está acontecendo muito isso. Muita gente relatando o que está acontecendo. E tem muito político vindo aqui de fora falar que fez muito por Alta Floresta. Muito político. Não é o caso de alguns deputados, vereador Menin, vereador Tucci, não é o caso de alguns deputados que realmente fizeram muito por alta floresta. Nós temos que reconhecer que fizeram, sim. Mas a compra de voto está escancarada. Está escancarada. Outro dia eu estava fora do perímetro urbano e eu fiquei sabendo que tinha fila no posto de combustível. Fila no posto de combustível. Então, se continuar com a compra de voto, a população da nossa cidade, da nossa região, vai penar mais quatro anos. De novo... De novo, nós achamos que tinha acabado esse tipo de campanha, mas infelizmente não acabou. Infelizmente não acabou. E eu ainda vou falar mais para essas pessoas que pegam o recurso. Peguem, mas não votem uma pessoa que compra o seu voto. Essa, esse candidato não merece o seu voto. Não merece o seu voto. Pense na sua cidade, pense na sua família, no posto de saúde, no hospital. Pense... No, no motorista que a, a, a vereadora Leonice indicou para ser contratado lá em Cuiabá para poder fazer o transporte das pessoas. Então tem que pensar nisso. Pegue, já que vai pegar, já que pegou o dinheiro, pegue, mas não vote. Não vote. O presidente...